Dia, filhos Teste Ride NC 750, essa aqui é a DCT Inclusive esse modelo só faltou a bolha que o acessório é 7cm maior aqui tá Essa já tá 2cm maior E tá bem bacana não, não me incomoda a visão Vamos ver na estrada como é que ela fica Mas ela tá com os bauletos e tal, não sei o que Toda completinha Milhas, inclusive avisando aqui no No painel e eu deixei no standard, estamos no Urbano, eu quero sentir inclusive essa troca suave aqui do câmbio e a forma com que ele se comporta, ele pensa, vamos dizer assim né, conforme passou no freio, se ele já está entrando na redução e tal se ele muda muito com o freio motor mais atuante né, Tem uma série de coisas que eu quero testar, vamos ver esse vídeo eu vou pensar mais para a galera que vai querer usar tanto dia a dia Enquanto eu curti o volume do assim que a o freio, já deu uma redução. Mais uma. É muito importante sempre que vocês fizerem uma parada total não esquecer de colocar no neutro. Vai que vem o filhinho, né? Tipo, fazer uma acelerada que você tá engatado, você já se mata no peso da frente. Então, engatou aqui. Se vocês conseguirem, opa, obrigado. Se vocês quiserem também, você consegue trocar mesmo no, no automático as marchas por você, você faz aqui nas duas no boletim. Primeira parada importante, filho. Eu espero que o vídeo da GoPro tenha ficado bom o áudio. Se não ficou, eu te peço perdão também. Vamos falar um pouco mais, agora com mais KM rodado, muito bem. Suspensões 120mm de curso, tanto dianteira quanto traseira, você já conhece ela, da onde Durva? Da CBR 650R, lembra quando eu fui nos cristais andar? Era essa SDBV, que é isso, Shoah Dual Bearing Valve, você gostou do inglês, né? São as duas, vai ficar fácil, as duas roelinhas lá, uma mais fechadinha, uma mais aberta, que conforme você espreme na frenagem, né, o curso, ela vai automaticamente escolher onde vai passar. Se vai ficar mais restrito, vai ficar tal. Então é, ela está bem mais voltada para o on-road. É uma moto que está fácil de conduzir, ela tem uma tomada de curva muito boa, você não precisa pendular, você pode ficar em cima dela, trabalha o tronco se você quiser e ela vem. Então ela está com um centro bem baixo, assim, ela está bem próximo ao solo e você vai ficar muito confortável nela. O banco também. Luxo, não me incomodou. Estreito aqui, então ele, ele traba, teve um retrabalho onde você senta legal. Aqui fica mais estreito, você tem uma mobilidade em cima da moto. O volume aqui gigantesco, eu não usei, tá? Mas é, você ganhou aí um espaço bacana e o posicionamento aqui, ó, onde eu tenho um problema nas costinhas agora, né? Agora eu fiquei bom avaliador de suspensão. Cara, ficou confortável. Você sabe que numa tocada mais tranquila, a gente está acostumado a, a sentar a mão ela acaba cansando até mais, então eu fiquei aqui, ó, eu falei, nossa, vai, nada, ficou na mão, no luxo, gostei bastante, então, cara, galera, eu andei 200km, minha galera anda gente km e o cara tá saindo de casa, então eu tenho certeza que você vai ter uma moto muito confortável aí, aí tem o, o contra, qual é o contra? Teoricamente é uma moto que faz tudo, certo? Aí você pode pegar uma estrada batida aí, ou um offzinho, Estrada batida? Vai. Off eu já não sei. O off que eu falo é um pouco mais, uma estrada um pouquinho mais agressiva. Por quê? Porque a gente pegou um trecho de obra aqui, tinha um, uns buracos tá uns desníveis. Ela é mais dura. Então ela devolve um pouco mais agressiva para o condutor. E aí você percebe que essa calibração, como não tem como, não tem muita mágica, tirou o curso, baixou o centro, ela fica mais esportiva do que off-road. Tanto é que a XCED-V, por exemplo, para mim tem muito mais aptidão off-road do que essa moto aqui com o mesmo motor. aí, filhos? Quando você faz esse rolê mais estradeiro, o DCT ele traz um, um confortinho a mais, viu? É bem interessante isso aí. Esse aqui é o completo, você tem os baús, tem aí o, o, o, o milha, essa proteção das carenagens, que a galera chama de mata cachorro, mas ou oh, um slider reforçado, enfim. A única coisa que não tem aqui é a bolha que tem uma outra opção que é 7cm maior, essa já está 2cm do modelo antigo, e aí vem outro ponto para mim positivo, pode ser que o cara mais alto ele vai sofrer um pouquinho e vai querer a bolha maior, mas no meu caso ela não fica na minha visão, fica agradável com o capacete e eu não fico tomando tanta incidência de vento, então não atrapalhou minha pilotagem, e ao mesmo tempo me protegeu na aerodinâmica, só que eu sou um cara baixo, então talvez um cara mais alto vai querer trocar essa bolha, tá? Ou talvez não também, porque eu achei que do jeito que tá aqui está bem bacana. É uma moto que pode se tornar econômica assim. no meu rolê fez 24 com litro, teve gente que conseguiu mais, A hora que eu comecei a espetar a mão fez 22, no Urbano ela já estava subindo, então se você vai andar tranquilinho, você vai ter uma moto econômica assim, sendo 750 cilindradas, e se você puxar a mão, você vai ter uma moto que gasta um pouco a mais, só que, por exemplo, você lembra do escalonamento do câmbio, as três primeiras mais curtas e as três últimas mais longas. O que que você sente aqui, ó? Você sente a agressividade no começo, então você fala, Ih caraca, tal. E no, D, no DCT que você não tem a embreagem, então você dá a mão já dá aquela, brrr, mas está mais suave que na fica tuim, beleza? Até não que nas primeiras é que você devia, também está mais suave. Só que quando você vai para a estrada, quarta, quinta, tal, sexta, por exemplo. Está lá 3.500, 4.130, 120, 135, não tem vibração, não tem tremida aqui no guidão e tem uma faixa de torque bacana e está econômico, porque o torque vem é, 4, 750 e tal, então você está quase lá, você tem uma resposta boa, mas você tá, vê que ela está alongada, ela não está sofrendo, ela está bacana, então isso vai trazer aquela economia para quem busca longos e longos KM, sabe? Então esse câmbio está bem trabalhado tá bem legal também. E pensar que uma, uma versão que já tem, ela é automatizada, tá na automática, mas tem duas embreagens e tal, não sei o que, não sei o que lá, conseguiu ainda ser 3kg mais leve do que a modelo anterior, porque é com câmbio padrão, é 10kg mais leve ainda. Então você tem uma máquina aqui que com um design totalmente renovado, vai te levar no conforto na economia e numa pilotagem agradável, tenho certeza que você vai gostar aí também. E você vai achar estranho que nesse modo de pilotagem tem bastante freio motor, né? Mas é uma sacada aqui no câmbio DCT, porque daí ele atua bastante a troca de marcha, então ele até auxilia você uma redução de entrada de curva. Então, no DCT é interessante você usar bastante freio motor se você quer ficar. Esse modo automatizado, porque daí ele trabalha melhor esse câmbio, entendeu? Diferente de quando você está na padrão. Eu vou falar isso para vocês quando eu subir nela, mas eu percebi que o freio motor aqui nesse caso ajuda. Câmbio padrão, então 10kg a menos aqui, tá? parte de chassi é o mesmo, suspensão a mesma, os discos, o um painel, a moto é igual, o que vai mudar é o DCT que é a questão das duas embreagens tal, não sei o que lá, perfeito? Então se você quiser equipar igual àquela, você consegue aqui também. Falando dos freios, você lembra que do disco saiu os dois né, A parte, o de trás e é a parte de dentro da frente super suave e progressivo, o conjunto é bacana. Aí Eu dei umas espetadas para entrar o ESS, que é o pisca-alerta, e ela afunda muito amigável, então você não vai ter susto. Inclusive na cantadinha no pneu, o pneu tá bom a composição, é aquela durabilidade, mas para a ciclística da moto tá irado. Pode ficar tranquilo que você vai se divertir bastante. Tá? Embreagem deslizante assistida, então ela é uma embreagem muito macia e ao mesmo tempo ela encaixa bem então você consegue fazer umas reduções sem que a roda traseira trave. E isso também é bem agradável numa pilotagem. É lógico que você não tem a pilotagem, é, eu estou pensando aqui que você não vai vir bum bum bum, bum e vir, mas se você quiser, você consegue. Ela vai estar tá na mão. Se caso demorar um pouco para entrar quando você estiver mudando os modos de pilotagem, dá uma encostadinha no período dianteiro que ele entra mais rápido. Então é uma moto que ela realmente vai ser sua companheira, tanto do seu dia a dia como de viagens, tá? Ela, mesmo essa versão aqui, você tem um, um bom espaço para você guardar as suas coisas, e eu acredito que visualmente também você olhando a moto, ela tá mais bonita, né? E é isso, filhos. Você tava esperando uma moto para te levar para vários lugares, um conforto, uma moto que ela acaba sendo um pouco mais econômica. Você vai encontrar na NC 750. <risos> Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa um like, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o um sino e até a próxima. Pele, tio A Ah, outra coisa, não corta. Deixa aí, me lembrei de uma coisa. O preço, vocês sempre me perguntam, eu não coloco, porque o que, que acontece? Existe o preço sugerido? Eu vou colocar aqui no vídeo, pronto. O preço do DCT e o preço do padrão. Agora sim. Tchau